E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Que chuva, hein? No litoral não para de chover e vai continuar assim, infelizmente. Tem períodos de melhoria, A chuva até dá uma arrefecida, tal, tá? um período de melhoria. Parece que vai melhorar para valer, mas não vai não. Baixa pressão, sai para o Oceano Atlântico na altura do sul do país e aí... Vira uma frente fria também, nova frente fria, junta nessas áreas de instabilidades e vem por aí. Essa vai trazer chuva para o interior com maior frequência. Aconteceu nas últimas 24 horas do centro do estado para o Paraná. Essa que vem amanhã pega todo o estado, chuva a qualquer momento. E o litoral, coitado do litoral, continuará sofrendo bastante instabilidade até sexta-feira. Boa notícia é que sábado e domingo deve passar aí com sol. Mas vamos confirmando a previsão. Temperatura 22 graus no litoral, sensação menor do que isso. 22 também na capital. No interior, variando dos 25, 26 até os 30 graus no norte e noroeste do estado. Um abraço a todos. O